Podemos pensar no básico também, não precisa viajar na maionese. Qual o básico? Cuidar das distrações básicas. O cara quer ter foco, mas quer trabalhar num lugar onde tem um monte de gente correndo. O cara quer ter foco, mas quer ficar com o celular ao lado do notebook. Com todas cara... as notificações ativadas ativadas. Todas é o... as notificações ativadas. Isso é um erro que eu já, eu já corrigi, pelo menos isso. Há muitos anos, cara, não tem notificação no meu celular. Tem muito tempo também, muitos anos, que eu desativei todas as notificações. Todas. Não tem aquele, aquela bolinha vermelha no aplicativo, não tem no meu celular, em nada. Eu sei o quanto isso pode parecer radical para quem está o tempo todo, porque você sabe muito bem sobre a parte química desse processo. O quanto as empresas controlam, o quanto a notificação libera dopamina, libera um senso de recompensa e também de preocupação em estar acompanhando aquilo ali. Eu só quero fazer um desafio com você. Por uma semana, confia. Desativa tudo. Seja radical, cara. Celso, mas e se for urgente? Te ligam. Você sabia disso? Se for urgente, alguém te liga. Você não precisa ficar preocupado com isso, não. Para de preocupar demais com a opinião do outro. Você está querendo construir a sua vida, o seu sucesso? Então faz as suas decisões. Uma das coisas que eu faço muito também, Celso, só lembrando aqui, vai no teu Instagram, por exemplo, e deixa de seguir a galera toda. Para de seguir um monte de gente que não tem nada, nenhuma relação, não agrega valor a você. Tu dá um filtro nessa história, aí você vê apenas quem gera valor pra você, ou tua família, ou alguém que tenha esse tipo de vínculo emocional. Tudo isso impacta em foco.